E aí, amigos do Rio Maframengo que sejam bem-vindos hoje a mais um podcast daqueles de Fé. Coisa boa. Comigo já foi meu pastor, é meu amigo, pastor Laudelino Machado, da Igreja Comunidade Resgate. Seja bem-vindo, meu querido. Prazer estar aqui com você, rapaz. Uma alegria prazer imensa. É, prazer é nosso. Já conversou <risos> bastante, já, já fizemos um podcast antes de entrar ao vivo aqui. Pastor, como é ser pastor? Em Rio Negro, numa cidade de cidadãos tão tradicionais, né? <risos> tão fechados, como é que é, que não tem medo de mudança, gosta do tradicional. Como <risos> é ser um pastor pentecostal numa igreja como a nossa? Numa é, cidade como a nossa? É, Douglas, eu tenho o privilégio de ser rio negrense, de nascimento. Você nasceu em Rio Negro, uhum. Nasci aqui. Mas aos quatro anos, meus pais foram para Curitiba e eu fiquei lá 39 anos, né? 39 anos naquela cidade. E aí fomos enviados para cá em 2011. Aí quando chegamos aqui, é, percebemos, né? Isso tudo que você falou aí, né? Essa questão da, da religiosidade, né? A forma fechada do povo. E, e com isso, houve, assim, uma paixão, né? Nos apaixonamos pela nossa terra, pelo nosso povo. Então, só uma forma de pastorear quando nós nos identificamos com o povo ou com a comunidade onde nós estamos inseridos, né? E graças a Deus veio essa identificação e com isso, então, nós temos assim é, conseguido romper algumas barreiras né alguns obstáculos né Principalmente vindo de cidade grande né <risos> uma cidade uma cidade menor mas assim é, tem sido um tempo muito precioso bastante desafios como você sabe você também é pastor sabe disso do que eu estou falando do que eu estou falando mas tem sido um tempo muito precioso que benção e sem falar que você quase esses dias esse tempo atrás lá no, na auge da pandemia foi Abraçar Jesus, frente a frente lá. <risos> verdade, Douglas. Foi é. o, milagre, o seu milagre está aqui hoje, né? É verdade, é verdade. Nós tivemos 12 dias internado, né passamos 5 dias no nosso hospital. Inclusive, quero assim, louvar a Deus, né? para essa equipe maravilhosa do no nosso hospital. Desde a diretoria até todas as pessoas que trabalham ali, né, foi assim um tempo muito precioso estar ali, né, apesar que difícil, como você falou, né, e depois fomos transferidos para Curitiba, né, ou melhor, para Campo Largo, e ali tivemos mais sete dias, cinco desses na UTI. E assim, Douglas, foi um tempo assim de muita reflexão, sabe, pude assim, é, até o brinco, dizendo que todos os nossos colegas pastores seria importante passar por uma mala de UTI, para ver é, as pessoas ali. É, até então, eu achava que vocação era só aquilo que nós fazíamos. Hoje eu entendo que essas pessoas que estão na área de saúde, né os técnicos de os enfermeiros, médicos, é, os que trabalham também no administrativo, é, realmente eles são vocacionados. Porque, olha, que cuidado, que amor e que carinho dessas pessoas. Você sabe, pastor, que o é, pessoal de saúde geralmente são pessoas... É, né, batalhador A gente às vezes elogia muito o médico, fala dos médicos, mas uh, os médicos não estão sozinhos, tem toda uma estrutura ali, né? Perfeito. O, o, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem Perfeito. são pessoas assim que fazem um trabalho magnífico. Extraordinário. Eu não sei, eu tive... É, a pandemia está chegando, que se Deus quiser, é né, chegando ao fim, graças eu, a Deus, né? Eu não sei se eu sou assintomático, até tinha que fazer esse teste para ver. <risos> mas eu não peguei COVID. Eu, Olha que benção, né? Hum. Aqui no jornal todos pegaram, né? Ficamos aí no ali no auge da pandemia. Sim. Todo mundo em casa, né? Hum. Todo mundo. Ninguém hum. mal, mas todo mundo pegou COVID. Sim. Tivemos que praticamente quase que fechar o jornal durante 15 dias. Mas eu não peguei, eu, nem eu, nem minha esposa, nem ah, minhas é, filhas é, também não pegaram. Que benção, né? Como que é ter pego o Covid? Como, como que é? E o senhor pegou a pior das Covid, né? Quer dizer, quase pior, porque a pior matava. Mas é o senhor isso. pegou aquela que foi para o uhum, TI, uhum, precisou uhum. ser entubado. Como é que foi essa, essa, esse momento da pandemia? É, assim, Douglas, é, o que aconteceu? No primeiro momento, devido à estrutura, né? eu nunca precisei do internamento, graças a Deus. Nunca precisei é, é, passar por, por exames mais difíceis. Então, quando se falava na, na, na, na, no Covid, eu achava que, para mim, não, não teria efeito. Mas, assim, foi algo muito difícil. porque Porque, no início, quando é, apareceu os sintomas, né? eu senti o corpo baquear e... No instante, em dois dias, eu estava com mais de 60% do meu, pulmão, do meu pulmão tomando conta pela, pela infecção, né? Aí quando eu cheguei em Campo Largo, no Hospital do Rossi, eu já estava com 85%. Cheguei a usar 15 quilos de oxigênio. Então, por aí, já dá para você ver as dificuldades, né? A minha ida para a UTI, eu não cheguei a ser entubado, graças a Deus. Mas com 13 quilos, as pessoas já estavam sendo entubadas, né? Mas eu conversava normal, só que é, a saturação, quando tirava né, o oxigênio, a saturação ia lá, lá embaixo. Então, por isso que eu dependi de cuidados da UTI, né? Mas assim, é algo muito difícil. Primeiro porque é lógico que a gente tem essa esperança da eternidade, né? Isso está no nosso ser, está na essência da nossa fé mas eu sou sincero para você né? há projetos que você inicia aqui nessa terra que, lógico, você quer chegar ao final né? e com isso é, a família, né? a esposa até o brinco com a Marta dizendo que eu estava preocupado lá quem sabe um pastor já mandando né, um currículo para ela dizendo ó, <risos> brincadeiras à parte mas é, é um processo muito difícil muito doloroso mas assim, por outro lado é, ali na UTI também você consegue perceber algumas coisas das quais você colocou aqui a dedicação dessa equipe né tanto de médicos como de, de a enfermagem né é, você vê a dedicação né o carinho o cuidado isso tanto com grandes e pequenos né não tem ali acepção há é um cuidado assim maravilhoso professor pós-COVID é, mudou a nossa cabeça questão da fé da religiosidade de pensar, de, de como o Laudelino antes e depois da pandemia teve uma mudança marcou, o que que te marcou? Ah, existe, existe um antes e um depois ah, com certeza né primeiro porque a gente você começa a analisar e ver que a vida é um sopro realmente né? na teoria você sabe muita coisa e até você prega isso né? mas quando você vive isso na prática né? é, tendo saúde tendo disposição e de repente, né? É, você vê a fragilidade da vida, e com isso, logicamente, você renova seus votos, seus propósitos, né? Eu posso dizer para você que jamais serei o mesmo jamais serei o mesmo, pela grande experiência que tive, né? No sentido de comunhão com Deus, no sentido de também de amor pela família. É assim, Douglas, é, me lembro assim, de coisas assim tão simples como a escovação de do dente, é a higiene pessoal, né? E você ali não poder fazer, não ter condições de levantar um banho, né? Te deram banho? pastor? O, me, deram, me deram, É muito muito humilhante esse problema. Ah, né? não é fácil, né? Não é fácil. O primeiro banho foi foi da cadeira de rodas. Foi tá, meu tá, vergonhoso. É, né? é eu, assim. eu lembro meu pai, meu pai ele teve hum. é, teve um derrame, um infarto na verdade, uhum. e na, na, coitado, não, não, não. ele precisava fazer no banheiro, não conseguia, não, não se mexe nada, a enfermeira foi lá, pegou no seu órgão lá, ele todo nervoso, chorando, né? E aí a uhum, enfermeira, ó, Salvador, fique uhum. tranquila que isso aqui é o meu serviço todo isso dia. Mesmo. Mas assim, ele lá dentro, ele uhum, uhum. teve que quebrar essa uhum, barreira. O uhum. que isso acontece, né? Olha assim, Douglas, o momento de estar ali, você precisa ver o respeito, né? Há um respeito, assim... É algo extraordinário. Só quem passou por ali percebe o respeito da, das pessoas que trabalham, né? É, e também o tratamento, né? Quando você se sujeita ao tratamento. Quantas e quantas vezes, né? Aí à noite, às vezes você usava o um papagaio, né? Ele estava cheio de urina. E aí a, a técnica de enfermagem ia tirar E aí derramava. Derramava nos pés dela. Ela nunca, elas nunca esboçavam nenhum, nenhum, assim, nenhum, nenhuma expressão de nojo repúdio, sabe? Então, agora, por outro lado, a vergonha, né? E também aquela, aquele sentimento de, de, de, de incapacidade, né? Sempre tomando iniciativa. Ah, tal. Tá, hoje, Douglas, voltando no assunto, quando eu levanto de manhã, eu né, pego aquela água, água corrente e lavo. A minha face, escovo o dente, vou tomar um banho. né Há uma ação de graça no coração. Isso pode ter certeza. Pode Isso ter certeza. muda, né, Mudou gente completamente. Pensar. Mudou completamente. Pastor, a gente conversou bastante antes de entrar no ar aqui. A gente falou sobre, praticamente, sobre tudo um pouco. Ah, os cristãos, por que, que nós cristãos somos tão divididos? Né? Nós levamos é, mil anos para fazer a primeira. <risos> rompera né, o nosso uhum. rompimento uhum. Depois, Logo 500 anos depois a gente rompeu E engraçado que quando a igreja teve o primeiro cisma Foi por causa de uma questão teológica uhum. Completamente simples, a questão <risos> da Santa Ceia né? A... Transubstanciação ou não transubstanciação? Né? É, então nós falamos, né, não, não existe Santa Ceia Existe a Eucaristia, existe a Ceia do Senhor e aí houve a primeira briga. Depois de lá veio tantas outras, né? Uhum. É, que levou 500 anos depois, depois logo da reforma já eclodiu uhum. né, diversas dominações, mas nós evangélicos somos todos meio que cada um no seu quadrado. Uhum. Isso é um problema. A gente sabe que um dia a gente vai conseguir entender que temos um único pastor, um único rebanho, um <risos> único senhor. É, eu acho que isso é a, é, é a busca de todos nós pastores, né? Isso é nós temos lutado por isso, né? Mas eu acredito que seja a vaidade, né? A vaidade humana, né? Ah, isso que está dentro de nós é nós achar que somos donos da verdade, né? É... E não somos, né? A verdade é Cristo Jesus, né? Tanto quanto ele foi confrontado né, por Pilatos ali, me esclarece qual é a verdade. Ele se enudeceu. Que a verdade, ela não é, ela é experimentada ela é experimentada, quando você é, conhece o Senhor, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e só uma forma de nós conhecermos a Deus conhecermos essa verdade, é quando ele dar-se a revelar-se para nós, né, e eu acredito que essa vaidade que eu digo é o orgulho de achar que nós somos detentor dessa verdade achar que somente a minha congregação a forma que eu ajo a forma que eu que eu, que eu administro as coisas de Deus ali é da forma certa quando nós entendermos que vai além de uma placa né? vai além de uma estrutura e nós entendemos que nós somos irmãos em Cristo Jesus e devemos viver essa verdade eu tenho certeza que nós vamos avançar né? porque a igreja primitiva era assim né? a bíblia diz que é, eles tinham tudo em comum e a comunidade Observava a forma deles proceder e eles eram bem quistos pela comunidade. Né? Então, é, o mundo há de ver ainda uma igreja que realmente viva os princípios do Reino e possa é, manifestar esse princípio em prol da comunidade. Eu acredito que o mundo há de ver. E vai ver isso aí. Amém. Amém. Oramos para que. Principalmente o Rio, Negro. Rio Negro e Bafa. Rio Negro e Bafa. <risos> Amém. É... Assim, muita coisa mudou na igreja. Né? Eu sou de uma época que você ser evangélico, você não poderia ter uma TV na sua uhum. sala. Né? Uhum. Uhum. E, e, e hoje um celular ele é muito mais potente né, do eu que sei. uma, uma, uma, uma uhum. TV do, de 30 anos atrás, uhum. que tinha uma programação é, né, única. Hoje eu tenho acesso ao... O mundo aqui, o que eu quiser ver. Perfeito. Né? Se eu quiser, uhum. O que eu quiser ver aqui, eu vou ver. Uhum. Oh, essas doutrinas das igrejas, como que o senhor vê? essa uhum. Hoje não tem tanto mais, mas é, junto uhum. com o evangelho houve muitas ideias humanas. Né? Oh, vamos Perfeito. fazer dessa forma. Uhum. E nem para condenar essas pessoas, elas achavam que aquilo era correto e faziam aquilo por amor. Né? Uhum. Como que uhum. o senhor vê essa mudança da igreja hoje que uhum. né, ela... Vai se mudando, vai se remodelando. Uhum. É que, na verdade, os nossos antigos irmãos, eles olhavam para a palavra mundo, né? quando diz ali, não ameis o mundo e nem no que no mundo há, porque aquele é que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olhando esse versículo de João, eles achavam que o mundo era mundo pessoas, mundo cosmos. E não é, né? É mundo domínio de Satanás né é, esse conceito infelizmente aí muitos achavam que a televisão né ou, o relógio eu sou um pouquinho antes que você aonde <risos> o relógio do pulso <risos> teve isso não sabia teve teve isso é, cores é, mais berrantes, que eles diziam que a cor vermelha é homem, não poderia de forma nenhuma vestir, né? não, graças <risos> a Deus, não tipo assim. Então, é, essas coisas assim, mas é, a revelação, como eu falei aqui, quando Deus revela a verdade, a Bíblia diz: né, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Nós estamos vivendo um tempo assim muito, muito tremendo, né? Da revelação, do, do mover da palavra rema, mesmo, né? Revelação no sentido de rema, é e nós temos tido essa experiência né, de, de, de desfrutar de uma igreja que entende que a, a, a vida com Deus vai além de determinados costumes, né? mas infelizmente ainda a religião para segurar alguns né, acaba às vezes é, defendendo algumas, alguns costumes pra, porque eu, eu consigo dizer que eu sou um pouquinho mais santo que você né, que a minha, por isso que Voltando àquele assunto da divisão, né? Então, isso é interessante para muitas, muitas denominações, para poder é, garantir ou manter é, aquele grupo de pessoas que são denominadas radicais. Eu lembro, uma, eu estudava no Barão de Rio Negro, de Mafra, fazia o magistério, uhum. e eu tinha uma, uma jovem lá, que era de uma denominação dessas mais fechadas, Sim. e... No, e nós ficamos muito amigos sentava de lado a lado e a gente conversou muito e ela lembra que teve uma situação, ela falou assim, não Douglas, eu concordo sei, eu conversei com o meu pastor uhum. Uhum. todas as igrejas estão certas, mas é que a nossa está um pouco mais certa pastor <risos> é, no, no judaísmo, né, os judeus não tem aquela visão é, do demônio como nós cristãos temos né? uhum. o, o, para o judeu Deus fez o bem, fez o mal e o diabo está entre esse lado do mal, que foi feito justamente para é, testar o homem. Uhum. Dentro da teoria, teologia paulina, nós vamos ver essa presença do diabo, nosso adversário. Né? Uhum. E hoje nós temos, inclusive, algumas teorias, como batalha espiritual, aquele pessoal mais... É, uhum. É, né? dessa questão de, de, de luta espiritual que é um demônio um demônio na cidade temos que combater Sim. qual que é a sua visão a respeito de batalha espiritual de demônio de, de coisa uhum. é Douglas e os amados que estão nos ouvindo é o que que eu vendo né hoje graças a Deus nós temos essa ferramenta maravilhosa né é, eu entendo que a batalha espiritual ela acontece a nível terra e a nível estratégico né a nível terra é, é quando nós é, lutamos no dia a dia né, com essas influências diárias. Né, é, temos ali alguns, alguns obstáculos. Né, e a nível estratégico é quando nós temos algo que precisa ser rompido é, a nível de reino de Deus. Né? A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Né? com isso o que, que eu quero dizer, eu quero dizer que como partes do corpo de Cristo como partes da igreja, a batalha espiritual a nível terra qualquer um pode fazer, né? qualquer um, qualquer membro é membro do corpo de Cristo, a Bíblia diz que nós temos eis que vocês vão pisar serpentes e escorpiões de toda a sorte do mal em nome do Senhor Jesus, logicamente né? mas a nível estratégico é mais uma ação do corpo né? Aí entra, por que, que as igrejas são é, desunidas? Porque quando houver essa unidade, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Né? A igreja corpo de Cristo. Quando ela, quando, como corpo, se levanta. Né? Então, a nível estratégico, eu entendo que realmente... Paulo, vou citar um exemplo aqui para você de Paulo. Paulo está designado, enviado por Deus né, para pregar num determinado lugar. Quando ele vai pregar, tem uma moça ali que tem um espírito de adivinho e ela dá muito lucro para os seus senhores. Né? E aí, quando Paulo está pregando, quando passa, aí ela diz: Olha, esses homens que estão anunciando a palavra são é, verdadeiros servos de Deus. Né? E Paulo passa duas ou três vezes e não não não dá bola para que para aquela para aquela para aquelas afirmações dela. Mas na terceira vez Paulo repreende e quando ele repreende houve uma movimentação na cidade. Ele foi preso, né? Lembra desse texto? Então por isso que eu digo ali tinha que um de, um dominador. Então quando Paulo está ensinando ele não está ensinando algo assim que ele pesquisou na época, é algo da vivência dele, ele presenciou alguns momentos na ação evangelística dele, a nível terra, aonde sai em nome de Jesus e saía, né? e a nível estratégia, onde ele fazia algumas ações e mexia com todas as autoridades, então, por isso que daí, em Efésio, ele traz... É esse ensino acerca de, de, de, de daquela hierarquia, né, hierarquia espiritual ali de anjos e demônios. Pastor, eu tive poucas experiências com exorcismo uhum. né? e, e, e confesso para você que a grande maioria das experiências que eu tive foi pessoas com problemas psiquiátricos. Uhum. Né? E às vezes no a Hollywood ele mostra algumas cenas de exorcismo. Aquela cena lá é real. O já viu uma cena de exorcismo? <risos> já. De verdade? Existe? Como existe, que é essa? Existe, sua experiência. Existe, é, existe uma possessão. Existe uma opressão, né? Uma opressão é algo que está externo, mas existe uma possessão, né? É, todos sabemos que anjos, demônios são espíritos, né? Eles precisam de um corpo para se manifestar. Tanto se manifestam também é, em animais, como também na própria natureza, às vezes, e principalmente no ser humano, né? Mas já presenciei, já presenciei várias situações, né? Várias situações, assim, de você chegar no local, as pessoas, homens fortes, né? Não conseguir segurar, às vezes, uma pessoa mulheres às vezes magrinhas né não conseguiram segurar e aí a gente chegar em nome do Senhor Jesus ali e e a pessoa né ser dominada e posteriormente ser expulso aquele espírito que está na vida dela em nome de Jesus presenciei né, várias várias situações assim né de pessoas como eu disse para ser frágeis e de repente chutando, na época tinha bancos pesados na igreja, então saiam virando bancos, pessoas que subiam em paredes, né, de costa, então coisa assim, bastante difícil, né, é, humanamente falando, da até repio, mas como você está ali, é, em nome do Senhor Jesus, e a própria Bíblia diz, né, as mãos sobre os enfermos e serão curados, expulsarão no meu nome demônios, né? Então, você vai ali, em nome do Senhor Jesus, e respondendo, presenciei. Porque, assim, é, hoje, mais recentemente, você não vê mais falar isso na igreja, né? Isso. O demônio mudou a sua estratégia? Uhum. Porque, a antiga atrás, como foi para uhum. você, eu nunca presenciei, né? Por nós, uhum. eu tenha uhum. frequentado uma igreja é, pentecostal que fazia exorcismos é grande parte disso era uhum. as pessoas com problemas mentais, uhum. né? porque tem então, assim o demônio. Eles, quando ele sai, ele sai e não volta mais. Né? Uhum. Terminava o culto, a pessoa né ele se via que eram problemas mentais, uhum. tava tratando sobre medicação. Tal, mas uhum. assim aqueles cenas de exorcismo real, real, você não vê hoje. Se não vê mais, por que a gente não vê mais aquilo? É uma nova os diabos estão tá com uma nova estratégia, os pastores estão mais fracos espiritualmente, qual que é a sua opinião sobre isso? É, esse tipo de coisa não, não depende da ação humana, né? não é algo assim, ah, ele é mais forte, ele é mais fraco, né? É, na verdade, acho que você acabou respondendo, né? É, há uma saturação da revelação de Deus através da palavra, e com isso, é, houve uma perca de domínio, de domínio, quando nós falamos em, em fortalezas, em principados, nós falamos em algo que exerce domínio. Uma vez que houve essa quebra de domínio, né, então houve uma, uma, um domínio territorial da igreja. E com isso não há mais essas manifestações. E uma outra coisa assim também, não, não, as igrejas elas cresceram em, em maturidade e não tem mais aquele, aquele show. Lembra que era uma entrevista, é um show, é... era um show, né? Hoje não existe mais. Eu confesso para você que a, a, a nossa igreja, ela tem é, o costume de orar por imposição de mãos. E existe manifestação. Só que hoje nós não damos mais ênfase para isso. Nós temos um lugar reservado quando a pessoa é, passa dos limites, né? Quando ela extrapola ali na questão de, de, de gestos, de movimentos, ou... Nós oramos ali, já repreendemos, tá nós não damos ênfase àquele, àquela manifestação. Mas antigamente era dado ênfase, fazia-se entrevistas, né lembra disso? Sim, sim. Então hoje, hoje já não há mais isso. E devido a isso, não é que não, é que não tenha, existe e existe muito. Existem muitas manifestações ainda, mas não é dado ênfase que se dava antes. Você entendeu? Hoje as igrejas elas elas usam mais para período de louvor, né, de pregação da palavra. Então assim, é assim, é nós temos é, muito muito tempo para gastar com Deus, né? É, vamos deixar as vamos coisas deixar o, do inferno. O dia do lado. Lado. <risos> é por aí. Bom, senhor, é, eu ainda queria voltar nessa pergunta, né? É, pra gente, Paulo fala muito, né? Para não cair nas garras de Satanás. Isso como a gente não cristãos não cair nas garra satanás qual que seria a dica <risos> é, o texto bíblico diz lá é, que aquele que nasceu de novo nova criatura é as coisas elas se passaram e eis que tudo se fez novo não é assim? tudo no grego é tudo tudo no português é tudo tudo no hebraico é tudo mas aonde que é esse tudo? o que nós temos entendido Isso, esse novo nascimento acontece no espírito né? É na alma que nós carregamos todas, toda a nossa identidade. Né? E assim, é, essa obra que começa no Espírito, ela precisa saturar a nossa alma e, por consequência, também, as nossas lembranças. Né? É, se, Deus, se nós fôssemos, digamos assim, transformados totalmente, nós iríamos perder a nossa identidade. Então, o que, que, que eu compreendo? uma vez que eu ainda estou no processo de santificação, uma coisa é a salvação. A salvação ela acontece e é milagre de um instante né Aí eu estou é, numa situação de pecado, de repente eu encontro com o evangelho e a partir dali a partir da metanoia, da mudança de mente há uma conversão autêntica. Agora a construção de um santo é para a vida toda. Né? e com isso o pecado, o próprio Paulo disse usou muito a questão de Paulo miserável homem que sou há uma situação que ele ora três vezes, dizendo que ele tinha um espinho na carne, né? pedindo que o Senhor tirasse aquele espinho na carne aí então vem a revelação a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza tem coisas Douglas que é, nós vencemos no momento da conversão é rompido, mas tem coisa que é um espinho na nossa carne, para que haja uma total dependência de Deus, então é assim que eu compreendo, né? tem coisas que eu preciso vencer a cada dia, e cada dia eu preciso me chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu me rendo, eu sei que na minha força, na minha capacidade, eu não vou conseguir vencer, mas através da sua graça, do seu amor e da sua bondade, né? e lá para Paulo, a palavra foi o seguinte, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É lá na fraqueza, né? Quando é, nós estamos aqui no momento de fragilidade, que nós somos tentados, né? E ninguém pode dizer que é tentado porque Deus o tentou. Não, nós somos tentados por causa da nossa própria concupiscência. O que é concupiscência, pastor Alderino? É os maus desejos da carne. E isso está tudo dentro de nós, porque se se eu fosse nova criatura em todos os sentidos, eu não iria sentir vontade de mentir, né? E tem horas que eu que eu estou tão encurralado que a né? mentira sai. A mentira sai, porque nós somos humanos, né? Como também o mau pensamento, a maledicência, né? Da mesma boca que sai louvores lá no domingo, né? <risos> no dia de culto, de repente na segunda, na terça, né? Então, isso tudo é um processo, né? Que o Espírito Santo venha nos ajudar através né, da graça dEle... A saturar a nossa alma e também os maus desejos que estão dentro de nós... Para nós podermos vencer em Cristo Jesus. Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estava assistindo, no final de semana, um seminário... Hum. E, e um, o pastor estava ministrando, ele Sim. falando sobre é, o início da caminhada dele como pastor e tudo mais. Né? Perfeito. E é um pastor famoso... E escreveu centenas de livros e tal, e ele uhum. falando que no começo ele passou tanta dificuldade, assim, que as pessoas chegassem nele, assim, ó, oh, eu vim aqui participar do teu culto, pra mim ver o que você fala, porque eu quero derrubar você, eu quero, né, eu quero fazer você, é, para anotar, pra contar lá pro pastor presidente, porque eu não gosto de você e tal. Sim. O pastor sofre muito, pastor, na, na sua... Qual que é a dificuldade um pastor de igreja, né? Porque o senhor é um pastor de igreja, já cuida de um povo, de um rebanho, de pessoas. Cuidar de pessoas não é fácil. Como é que ser um pastor de igreja, de cuidar desse cuidado. É, primeira coisa é a questão de vocação, né? É uma vocação, vocação é, um é um chamado, é, tudo. é um chamado específico, né? Para cuidar de pessoas e, e assim. Uma coisa que nós sempre temos que entender, Douglas gente sempre vai ser gente então gente vai falhar, vai fracassar né? vai ter momentos assim que vai te amar mas vai ter momentos que não vai gostar de você né? agora Deus sempre vai ser Deus né? então é entender que foi Ele que nos chamou né? e nos capacitou o texto diz, não foi vocês que escolheram a mim mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vocês possam ir e dar muitos frutos, e os vossos frutos permaneçam. Então, aquele que é chamado, ele enfrenta né? o próprio Senhor, né? o próprio Senhor Jesus. Né? Você veja, eu acho que o maior exemplo é ele, né? de vida, de amor, de abnegação, de entrega. Né? É, a Bíblia diz que ele deixou o esplendor da glória dele, tornou-se homem, habitou entre nós, né? e sofreu, Sofreu na própria pele a perseguição, a humilhação, né, e a traição, não é? Então, é, isso é algo que nós, é, é, como pastores, enfrentamos, mas o que nos faz prosseguir? O que nos faz ir adiante, né? estar aqui com muita alegria, né? Transmitindo esta palavra de vida em Cristo Jesus, é a presença dele nas nossas vidas, é o chamado dele, né? é o chamado um dia sarte sardeu é. né como aconteceu com moisés um e eu sar perguntei isso pastor, porque assim a gente teve recentemente uma live aqui uma um podcast a gente ouviu pastores gente Sim. Teve uma reunião de pastores ah que bom e até o professor está aqui não, <risos> não deu para chegar não pude estar ah, eu, eu fiz essa pergunta para eles né porque hoje quando você fala do pastor né? A primeira coisa que vem é uma, uma, aquela barolinha da moedinha é, caindo, né? Isso mesmo. Pastor ladrão, pastor uhum. ladrão. Uhum. É, e o padre, né? infelizmente, também tem... Falou em padre você associa é. a pedofilia. Isso. É, é, como reverter isso daí? É possível fazer num né? mundo que nós estamos? Uhum. É assim, Douglas, é, ponto de vista meu, assim... É. É, eu me movo no sentido de, de viver plenamente aquilo que eu recebi. Você já, já teve preconceito por ser postulado? Ah, já tive, já fui criticado, né? Apesar de que... A gente sabe depois, né? Nunca chega e falo pra Sim. gente, né? Mas depois, quando tem um acontecimento, aí as pessoas dizem... Olha, antigamente eu pensava assim, senhor, tal... Então, sempre tem, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho que Deus preservou meu coração porque deu uma inocência pra mim, nesse sentido, né? E eu venho de uma, de uma, de uma formação... E nessa formação de obreiros de, de assim como que eu posso dizer para você de é, de um chamado de abrir mão de tudo né então eu não eu não tem coisa assim igual eu desapego eu, eu fui empresário até até os 35 anos e após os 35 anos aí, então eu eu entendia na época né hoje eu entendo é um diferente, pouco diferente sobre essa questão de da, da, da bivoca, ser um bivocacionado, né? Mas na época eu entendia que tinha que deixar tudo. Então, desapego total, a minha mensagem, a minha palavra, né? Do evangelho sempre foi dessa forma. Então, com isso, eu nunca, nunca assim, levei muito a sério essas questões de crítica. Primeiro, porque eu nunca, nunca agi dessa forma, você entendeu? E outra, porque, é, como eu disse para você, havia uma inocência. Graças a Deus por isso, né? Isso tem sido assim, é muito bom né, na minha vida. Agora sim, eu volto a falar para você, eu, eu não tenho assim essa, essa pretensão, por quê? Porque eu entendo que aqueles que estão na mídia, é, eles fazem tudo aquilo para manter aquela, aquela estrutura toda. E o povo é culpado também, né? porque às vezes o, o pastor local dele que está ali, todo dia com ele, né? Ele acaba não dando ouvido e acaba às vezes, né? Entrando por caminhos, né? Não todos, não posso julgar aqui também, né? Que existe muita gente séria, né? Muita gente séria atrás das câmeras, né? Mas infelizmente, é, hoje, Douglas, nós não conseguimos pastorear sozinho, né? A pessoa que vai sentar para nos ouvir no domingo, ela já ouviu várias mensagens durante a semana, às vezes duas, três durante o dia. Né? Então isso são é um grandes desafios. Mas eu acho assim que a ovelha, ela precisa entender, a pessoa precisa entender que aquele que está perto, é aquele que está ali cuidando, dando a vida por ele, né? E esse precisa ser valorizado e respeitado, não valorizado monetariamente, né, mas respeitado. Pastor, que conselho o senhor daria para um hum. jovem casal, pessoas que estão constituindo família, né, um ele ou ela para pessoas assim que, que querem ter uma vida diferente como casal. É, casamento é, é a obra prima de Deus, né? E ninguém conhece melhor, né, do que é, a necessidade é, do casamento do que o próprio Deus, né? Ele ele realizou e ele tem todas as saídas, né? mas uma das coisas que nós sempre temos conversado é que esse jovem casal busque a ter um acordo à maneira de Deus o que é um acordo à maneira de Deus, Douglas? o acordo à maneira de Deus é quando eu abro mão é daquilo que eu penso daquilo que eu acho e a Marta também abre mão daquilo que ela pensa que ela acha e nós dois buscamos a vontade de Deus né? e nisso então é, acontece o acordo à maneira de Deus né uma outra coisa importante também são papéis entender que Deus me deu papéis como homem e deu papéis para Marta como mulher e, e assim, cada um desempenhando os seus papéis nós vamos viver a plenitude desse casamento um outro conselho é que é, Deus, ele tem dado na sua palavra é, todas as ferramentas necessárias para um casamento permanente e feliz, né? Então, na, buscando na palavra de Deus, buscando em Deus, com toda certeza, esse jovem casal, casal de meia idade, ou os casais mais velhos, né? Vão encontrar é, essa saída. Eu falo isso com experiência própria. Nós completamos 40 anos de casado com a Marta, tivemos muitas dificuldades, né? Mas, para a glória de Deus, é, perseguindo esses princípios né, para um casamento permanente e feliz nós chegamos até onde chegamos é, quatro filhos cinco netos e um bisneto então isso é presente de Deus para as nossas vidas então a todos que estão nos ouvindo é, tenham esse cuidado né? busquem aí é, os princípios permanentes né, de Deus para um casamento feliz Pastor e para nós finalizar nosso bate-papo os jovens, quando eu olho a, a Europa, né, transformando os templos em é, casas de swing, uhum. é, hotéis, restaurantes, museus, museus, né? museus shopping centers, né? uhum. aí os caras não podem mudar a fachada porque foi derrubado com o patrimônio público, é tombado uhum. é, patrimônios lá de 500, 600 anos, grandes catedrais, hoje transformadas em tudo isso. É, o que, que o senhor acha, né? Os nossos jovens, ele, aqui no Brasil, se a gente vai, essa tendência europeia vai chegar? É, os, os jovens querem ouvir o um, um evangelho? Uhum. Como o senhor avalia os jovens hoje? O que, que dá para. É, que sementinha a gente pode plantar para mostrar a esses jovens o quanto é, é. Esse momento que a gente vive, é um momento tão bom, um momento com Deus, ter essa comunhão com Ele. Acredito, Douglas, que o mundo é, já existe muita voz, né? Há uma falácia, né? O mundo carece de modelos, né? E eu acredito que nós precisamos ser modelo. Lembro que Paulo disse para Timóteo, né? ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te o um modelo, né? Então, que a igreja... Eu acho que voltando naquilo que nós estamos conversando A igreja precisa ter essa unidade Ter essa postura Porque é através desse exemplo né? Através dessa unidade Desse posicionamento em Deus Desse modelo Porque palavras convencem né? A vara corrige Mas o exemplo arrasta né? Posteriormente nós vamos ter uma igreja forte Se realmente nós tivermos essa postura hoje em Deus, né, porque é, o texto diz ensina o menino no caminho, e o menino ali é jovem né, não é ensinar o caminho, ó, oh, vai por lá, não, é no caminho, é caminhando juntos né, então a igreja ela precisa ter essa postura, né e é algo que nós realmente é, nos preocupamos é com a futura geração, né eu acho que Davi ele foi muito feliz porque, porque ele não somente se preocupou com a sua geração mas ele se preocupou com as gerações posteriores, né? E com isso é, nós vemos é, o cuidado, né? Então nós temos que ter esse cuidado para deixar um legado, uma linha de esplendor sem fim para os nossos jovens, né? E o texto é bem claro, né? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e vencestes o maligno, né? Então realmente essa juventude tem a marca né, de uma geração Forte, nós precisamos investir nela. Pastor, é, a comunidade de resgate, ela consagra mulheres? Tem o um sacerdócio feminino? Uhum. Entendemos que sim. Entendemos que o ministério feminino, ele é importantíssimo na vida da igreja. Né? É, nós temos, nós temos é, quatro pastores, né? inclusive a pastora Marta é uma das pastoras. Né? Aí a pastora Ju, é, a pastora... É, Luci e também a pastora Rose. Então nós temos quatro é, pastoras. Isso e no, no, no Eu, eu perguntei para ti para até para mim a minha última pergunta em relação a aquele jovem né que quer ser um se sente se sente um vocacionado Sim. seja ele homem hum. ou menina é, existe alguns sinais existe algum como é que essa, na sua ponto de vista, como que o um jovem sente o chamado para ser um pastor? Geralmente é, é, é algo muito de Deus isso, né? É, não tem como explicar o chamado, mas você percebe sinais, a postura dessa pessoa, né? A forma que ela age antes de ter o título. O título é somente uma consequência. A forma que ela se move em meio à comunidade, você percebe. E ela no seu interior, né? Ou ela tem uma convicção interior, ou ela recebeu uma palavra, né? E quem tem uma palavra, tem tudo, né? Então, a partir disso, só que ela precisa ser acompanhada. A palavra de Deus diz que nós devemos aperfeiçoar o dom que há em nós, né? E a vida da igreja, o dia a dia da igreja, acho que é um ambiente muito favorável para isso, né? O cuidar de pessoas, o tratar com pessoas, a forma que essa pessoa age, né? Existem alguns princípios, né? Existem alguma, algumas dicas na palavra de Deus. É, convém que a pessoa que tem o chamado episcopal excelente, excelente obra ou mesmo, mas convém que né, então observando tudo isso e com certeza essa pessoa que tem um chamado ela vai procurar andar de forma que ela venha ter também né? não somente a aprovação de Deus mas também ela ser benquista em meio à comunidade aonde ela está inserida pastor, alguma coisa que eu não lhe perguntei que você gostaria de ter respondido <risos> é, Douglas, eu assim me sinto muito honrado de poder estar aqui falando com você e também para esse povo tão querido de Mafa, né? É, eu acredito assim que é, uma das respostas que nós queremos dar a essa comunidade é, é que a igreja é um lugar aonde, é um lugar de cuidado, é um lugar de amor, é um lugar de esperança, é um lugar de fé, e é um lugar aonde o amor transborda. Então, eu quero assim, não uma pergunta, mas quero convidar a toda a comunidade a conhecer, porque a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor agora não tem como dizer que eu sou de Cristo se eu não estou inserido no corpo dele que é a igreja, né? hoje existe esse conceito de Cristo sim, igreja não então não tem como, se eu amo a Cristo, é, automaticamente eu vou querer estar inserido ainda que, como eu disse é, o lugar onde tem pessoas é um lugar onde tem é, conceitos diferentes, né? pessoas que pensam diferente da gente, pensamentos diferentes, mas quando nós entendemos isso na prática e, e nos sujeitamos a Deus, é um ambiente de muito cuidado e muito amor. Professor, vamos orar? Podemos? Podemos? <risos> Amém. Abre só, Mafra Rio Negro aí. Amém. Deus, nós queremos te louvar por esse tempo tão precioso, eu quero te louvar pela vida do teu filho, da tua filha, especial, Senhor, quero agradecer-te, Senhor, por esse, por esse ambiente tão precioso, Senhor, podemos estar aqui no Rio Mafa Mix, para nós é um, é um privilégio, é uma ferramenta que o Senhor tem usado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do Douglas, da Michele, das meninas. Obrigado por toda a equipe, Senhor. Queremos pedir que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Oro, Senhor Deus querido, também pela nossa comunidade, por é, Rio Mafra e região. Que todos sejam tocados agora pelo teu poder e pela tua graça, Pai. Eu oro no nome de Jesus, de famílias fortes, famílias abençoadas, pelo teu poder e pela tua graça. Nós declaramos isso na autoridade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Um abraço para a comunidade Resgate. Obrigado. Para todos os queridos que estão lá e seja bem-vindo sempre. Amém. Deus te abençoe. <risos> obrigado, pastor. Obrigado, Douglas. Obrigado, obrigado. a todos. Deus abençoe. Viu? Amém. Muito obrigado para você que nos acompanhou. Você que está no YouTube, compartilhe esse vídeo, marque seu amigo, mande para alguma pessoa que queira ouvir essa, essa mensagem, essa, esse podcast. Para você que nos acompanhou pelo YouTube, canal do YouTube, né e para você que está pela web rádio, corre lá para as nossas redes sociais, Rio Malframix, né a Facebook, Instagram, e curte, comente e compartilhe, para nós chegarmos mais longe com essa mensagem. Olha, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, e a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.